Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre receita de bolo A gente vai dar um, uma pintadinha de como aí é, eu tô utilizando esse método de receita, receita de bolo Onde muitos, realmente muitos mesmo, veio me perguntar querendo até pagar sobre esse método aí Como que eu tava utilizando e eu falei pra todo mundo a mesma coisa Eu falei, não, espera um pouquinho que já, já sai no canal Porque eu tô testando e fazendo várias coisas Referente a esse método, tá galera? Então assim, é um método receita de bolo 2.0 Onde a gente em vez de duplicar é, a campanha Ou o conjunto de anúncios, a gente vai duplicar a campanha E o porquê disso, tá galera? Eu vou mostrar um passo a passo aqui de como que eu tô fazendo Eu já estou utilizando nesse novo projeto Achei um criativo ali que está vendendo um bem não está vendendo do jeito que eu quero mas eu sei como melhorar ele então daqui para frente eu vou estar tá melhorando esse criativo ele já tem já uns padrão que eu é, vis, vi é, esses números acontecendo então agora a gente vai eu parti pelo método receita de bolo normal fiz os testes validei agora eu estou indo para receita de bolo 2.0 porque que eu falei que vocês têm que conhecer os números tá galera eu vou explicar um passo a passo aqui do que que eu estou fazendo aqui ele, eu já Tirei ele do conjunto de anúncio e, e vou deixar ele somente na campanha. Então a gente vai fazer ali, eu vou utilizar com vocês cinco campanhas a nível CBO, tá galera? Não vai ser mais a nível de conjunto, a gente não vai duplicar a nível, a nível de conjunto, e sim a nível CBO. O que é CBO? O orçamento ele vai na campanha e não no conjunto de anúncio, tá galera? Então, no Receita de Bolo 2.0, a gente vai utilizar... É, o orçamento na campanha, e não no conjunto de anúncio, igual a receita de bolo é, normal que a gente utilizava ali para as amostras, tá galera? Então tá aqui ó, a gente vai, eu só vou editar ele aqui, colocar o orçamento, que nem eu tirei esse criativo que ele tá validado aqui, eu tirei ele do conjunto de anúncio e eu vou passar ele para nível CBO, eu já fiz a duplicação, eu só não mostrei aqui para vocês para o vídeo não ficar muito, muito extensivo, tá? Eu dupliquei a campanha, removi todos os conjuntos de anúncio e deixei só o anúncio que eu quero, tá? Normal aqui, aqui a gente ativa aqui, ó, tá vendo? Ó? Otimização do orçamento da campanha. E eu vou colocar a 50 reais. E o porquê que eu vou colocar 50 reais, tá, galera? Vou explicar agora. No receita de bolo normal, a gente conseguia fazer a venda da amostra ali, em torno de R$2,00, R$ R$1,50, R dependendo mais ou menos ali do público e do criativo que a gente tinha. Então o que a gente fazia? Pegava um criativo que já sabe que ele está validado, subia 10 conjuntos de anúncio é, totalmente igual e... É, via E eliminando ali os que, tiver, os que tiveram a pior performance daquele momento Que nem a gente subia meia noite, 10, 11 horas da manhã A gente já sabia exatamente qual pausar ou qual deixar rodar o dia inteiro ali para sair venda, tá galera? Nesse daqui é mais ou menos parecido, por isso que eu falei que é o receita de bolo 2.0 Porém, eu sei que é, os meus números para esse novo projeto Ele tá saindo em torno de 35 a 40 reais o que, que eu vou fazer? A cada cinco initiate checkout, vai fazer uma venda. Então eu posso ter no máximo ali em torno de dez reais por initiate checkout para mim fazer uma venda naquele dia. Então por isso que eu vou colocar cinquenta reais. Então eu vou ter aproximadamente 10 initiate checkout de cinco reais ali para estar tá fazendo uma venda, certo, galera? Então vai estar tá aqui, ó. Cinquenta reais. Eu não vou trocar nada. Eu só vou editar aqui só, galera. O horário, que nem eu acho que no vídeo, no vídeo do WhatsApp, ó, pra vocês terem ideia. 11 horas eu já conversei mais ou menos com as 7 pessoas, ainda tem 4 pessoas aqui pra mim conversar, por isso que eu falei a importância do WhatsApp, tá galera? Vou subir aqui pra segunda-feira, hoje é domingo, meia-noite. Pronto, só isso que eu vou alterar, tá galera? e vou publicar. O criativo é o mesmo, vai ser para o mesmo, tá? Simples, perfeito e rápido, tá, galera? Aqui ele vai publicar. O que que eu vou fazer? Eu vou duplicar ele em 5. Agora vem a estratégia que eu utilizo, que a gente utilizava no receita de bolo normal, agora a gente vai utilizar da seguinte maneira, a gente vai subir cinco, conjuntos, cinco campanhas, cinco é, campanhas a nível CBO normal, é, com um criativo e um conjunto de anúncios. Então, ele vai estar uma campanha, um conjunto de anúncios e um anúncio, tá galera? Então, a gente vai subir cinco. Ele está aqui já em revisão. Vou duplicar ele em quatro para ficar cinco. E vou publicar. O primeiro eu já editei. Então ele vai estar tá aqui já tudo editado e tudo perfeito. tá O que, que eu vou fazer? Eu vou deixar ele rodando. Amanhã, por volta, mais ou menos do mesmo horário. Entre 10, 11, meio dia ali. O que, que eu vou fazer? Se todas, se todas as campanhas não. Se algumas campanhas estiverem muito ruim. A nível eu tenho que pausar. Vamos supor. O custo por clique tá a reais Que normalmente 50 Lá por volta das 10, 11 horas. Já gastou mais ou menos R$10,00 ali. Se eu ver que o custo por clique está muito alto, o CTR está muito baixo, é, as métricas normais estão muito ruim o que, que eu vou fazer? Eu vou pausar aquele conjunto de anúncio e pegar aquele orçamento e é, vamos supor que ele gastou R$10,00. Então, eu tenho mais R$40,00 a ver naquele dia com aquele criativo. É, eu pego esses R$40,00 e divido nos criativos que estão bons. Por que, que eu, eu faço isso? A nível CBO a gente pode aumentar o orçamento várias vezes ao dia, que a gente não pode não prejudica a campanha, não troca de público e vice-versa. Esse método é bom por causa disso. Por isso que a gente tira ele do conjunto de anúncio, o orçamento, o conjunto de anúncio e coloca ele a nível CBO, porque a gente pode modificar ali diariamente o orçamento, tá, galera? Então o que que eu faço? Subi cinco conjuntos de anúncio a 50 reais cada um. Então, ah, olha, eu vou gastar 250. Isso, eu posso gastar 250 reais por dia, tá? Assim você coloca é, o orçamento que você pode gastar e o que você deve gastar, que nem eu falei para vocês. O bom é você saber seu número, que nem eu falei para vocês. Em torno de 35 a 45 reais eu posso fazer uma venda. Vamos supor assim, ó. Aqui é os 45 reais que é para fazer uma venda. No receita de bolo a gente tinha 10 reais, né? Então preenche um tanto assim. Por que, que não funciona desse jeito? Porque toda vez que chegar essa... Você precisa de quatro vezes, né? cinco vezes, 10 reais para você fazer uma venda. Se você pausar com 20, pode ser que saia uma venda ou outra. Mas o ideal seria você esperar o Facebook completar essa barrinha de quarenta e reais, dependendo do valor do ticket que você está usando e o valor que você sabe que vai sair uma venda. Que nem eu sei que entre trinta e cinco e reais, 45, vai sair uma venda. Então eu vou colocar cinquenta reais porque eu sei que ali vai sair uma venda. Então eu subo cinco conjuntos de anúncios a 50 reais que eu sei que cada um vai fazer uma venda. No pior dia pode ser que não venda, por isso que eu subo cinco campanhas, de, cinco campanhas voltadas para aquele produto. E ao longo do dia eu vou pausando e jogando o orçamento para as campanhas que estão dando muito boa. Vamos supor que dessas cinco uma está dando muito boa. Ela já teve 2 initiate checkout, está no custo ali de R$5,00 e de as outras não teve nada. O que, que eu posso fazer? Eu posso pausar todas as campanhas e jogar tudo o resto do orçamento naquela campanha que eu sei que pode ser que venha da boa, não é 100% de certeza, tá galera? Mas essa estratégia tá dando muito boa e muito, muito, muito lucro mesmo porque a gente consegue pausar é, as campanhas que estão dando ruim e jogar nas campanhas que estão dando boa Você não consegue fazer isso a conjunto de anúncios Porque, às vezes, dependendo do, do orçamento que você joga Acima de R$30,00, ele pode perder o público Por isso que a gente está utilizando ele no orçamento a nível de campanha E não a nível de conjunto, porque tem essas vantagens, tá, galera? Então, é, eu vou subir para segunda-feira Acredito que esse vídeo já sobe na segunda-feira mesmo, tá, galera? Tá, galera? Eu tô gravando no domingo, na segunda-feira mesmo eu já subo ele E a importância de vocês chamarem a pessoa pro WhatsApp Ter uma campanha pro WhatsApp, tá galera? Aqui ó, que nem eu falei pra vocês, acho que eu já conversei com as 7, 8 pessoas ainda tem mais 4 pessoas pra conversar Daqui a pouco começa a vir mais gente, tá galera? Eu vou colocar esses criativos lá no, no, no Google Drive do grupo De quem tá promovendo esse produto, tá bom galera? Caso vocês queiram promover esse produto também é, vou deixar aqui o link na, na descrição para vocês entrar no Telegram que só quem tá lá no Telegram que nem eu avisei para vocês galera quem tá no Telegram vai perder a oportunidade da vida hein porque em dezembro a gente tem uma surpresa para galera aí então assim quem tá no grupo do Telegram consegue é, pegar esse link para promover esse produto também tá galera espero te... ah antes de mais nada galera se você esse conteúdo fez em algum sentido para você dá uma, uma curtida nele se você não é inscrito, se inscreva. E se você não participa do Telegram, corre lá e, e entra para você não perder as oportunidades extraordinárias. É, a partir acho que de semana que vem, meu tempo já dá uma amenizada. Eu consigo soltar mais conteúdo lá dentro do Telegram, tá, galera? Então é isso. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?